Fala galerinha do mundo Estilo Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena, é a Dama do Gesso, passando por aqui E pra falar que a gente vai começar o nosso novo super especial Estúdio da Dama do Gesso E tá, tá, tá. Se você ainda não deu opinião de qual tem que ser o nome do meu estúdio Bota aqui embaixo, bota aqui que já tem uma galera botando Adorei já as, as ideias que vocês deram Vou mostrar pra vocês agora o passo a passo Que deve ser feito antes de você começar qualquer obra Então vamos lá, deixa eu virar a câmera Então tá e insistir vai fazer uma obra, igual o projeto. Ele ainda não tem um projeto, não tem medida, não tem nada. Qual a primeira coisa que você faz? Pega sua trena, no caso eu perdi minha treina laser, não achei. Então eu peguei o metro mesmo, tá? Caderninho e anotar as medidas no lugar. Por que você tem que fazer sempre isso? Antes de dar um orçamento, antes de começar o um projeto, antes de começar uma obra. Você tem conseguir levantar certinho quanto de material você vai gastar. E você só vai conseguir fazer isso com as medidas do ambiente. Isso é muito importante. Então, né, vamos começar? Vamos ver como é que... Te... vamos te fazer os desenhozinhos? Então, né, vocês podem ver, super simples. Beto, né? pede uma ajuda para alguém, você pode catar alguém na rua, alguém... Okay? o desenho do retângulo, viu? Largura, comprimento total, distância entre pilares, basicão. Só pra você conseguir fazer um esboço do que, que vai ser a sua obra mesmo e o que, que você vai gastar de material. Bacana, né? Então, esse é o primeiro passo. E daqui vai surgir o um estúdio da Helena. <risos> da Dava do Gesso. Então, se você não tá me acompanhando, acompanha, se inscreve aqui no canal, clica tchum, tchum, Se inscrever... Se você já me acompanha, fica ligado que vão sair várias sequências de vídeo do nosso novo estúdio. Então, fica ligado aqui. Vai vir coisa boa, fica tranquilo. E aí, eu vou construir. Só eu, é meu, é meu, é meu. Tá bom? Beijos, até a próxima.